A minha paixão pelos automóveis não vem desde menino, vem já de adulto. Mais ou menos em 1980, eu passo numa, numa estradinha municipal aqui próxima e encontro uma Citroën arrastadeira abandonada. E despertou-me a beleza do automóvel. Eu que só tinha tido alguns carros, poucos, para trabalhar, fiquei entusiasmado com ela. São decorridos alguns meses e um dia passo numa estrada que dá acesso à Marinha Grande, que vem da base aérea para a Marinha Grande, passo na Garcia e vejo ao fundo de uma estrada, de uma terra, aliás, um automóvel branco me pareceu ser um Jaguar, e passei um dia, passei outro dia e ao terceiro parei. Parei, perguntei de quem era o automóvel e o senhor disse olha, por acaso até é meu. E eu pedi, posso ir ver o carro lá embaixo? Faz favor. Então desloquei-me até ao carro, observei-o e era um Jaguar. O meu primeiro automóvel foi efetivamente esse Jaguar 3.4 MK1, 1958 que é este. Desde então nunca mais parei. A paixão enraizou-se de tal forma que a aquisição de outros automóveis e de outras marcas foi acontecendo naturalmente. Cometi alguns excessos, cometi algumas loucuras, mas fiz sempre as coisas com muita paixão. Eu não faria nunca uma compra pelo valor dos automóveis, mas pela beleza, por aquilo que eu achava que gostava no automóvel. O automóvel tinha que ter alguma particularidade estética que me agradava. Nunca me preocupei se os motores funcionavam, se não funcionavam, porque quando se tratava de recompor o automóvel, de se lhe fazer o restauro, ele era completamente desmantelado e depois era todo reconstruído manualmente peça a peça. Eu também devo confessar, gosto muito de automóveis italianos. E nessa base, nessa perspectiva, sendo o Lancia também um carro italiano, é um carro muito elegante e eu gostei muito dele e foi por isso que eu o adquiri. Hum. proprietário sugeriu-me uh, a aquisição dele. Uh, o carro já tinha sido uh, parcialmente uh, restaurado, mas estava desmontado. Eu gostei do modelo, uh, sobretudo porque era um HF Fanalone. Quando o adquiri, batemos nos com algumas dificuldades e isso levou-nos a fazer aquilo que sempre fazemos, é que quando iniciamos um restauro, a primeira coisa que fazemos é tecnicamente estarmos esclarecidos. Normalmente munimos-nos dos catálogos da época e, portanto, e depois vamos folheando e vamos tirando as nossas dúvidas. Foi o que aconteceu com, com a Excelência e, e, pronto, e depois devagarinho fomos reconstruindo até ao estado em que está. O automóvel. Para chegar onde está, foi completamente desmontado, foi absolutamente desmantelado. A chaparia que foi necessária a fazer foi feita, foram, foi tudo ajustado. A mecânica já vinha feita, mas tivemos azar que havia lá um ponto de lubrificação que não tinha sido cuidado. E a lubrificação eh, na biela da frente não se fazia e quase que gripava, mas parámos a tempo porque ouvimos um sinal, um barulhozinho estranho, abrimos o motor e verificou-se, efetivamente, o que é que se passava. E está, está um estradista também, está apto para fazer qualquer tipo de viagem. A viagem mais longa que eu fiz foi daqui para o Algarve. Fizemos o Algarve Classic Car, fomos e viemos, fizemos o Rally, sem qualquer problema, quer mecânico ou de outra ordem. É um modelo que foi aproveitado para a lance que é fazer alguns de fábrica, para correr com eles, em que o piloto principal era o Sandro Munari. Aquilo tem algumas particularidades em termos de carroçaria, que é eh, capô de alumínio, portas de alumínio, tampa da mala de alumínio. Tem também um, umas particularidades em termos da suspensão. É desprovido de para-choques e depois tem uns alargamentos, umas abas de alargamento que são em fibra, que também eram aplicadas naquele modelo. É uma versão de estrada, que tinha sido pintado posteriormente de vermelho e durante a recuperação nós verificámos que a cor dele era laranja. Então está pintado na cor, no tom original. Uh, aqueles automóveis que eram os 1.600 HF Rally ou Fanalone, são assim que são designados, traziam sempre uh, a tampa da, das válvulas pintada em dois tons, amarelo e azul. Precisamente para os distinguir de que era um Fanalone ou Rally e não um HF luso, normal. As cores heráldicas da cidade de Turim. Alguns carros que correram também vinham equipados com aquela cor, é por isso que o nosso também a leva. O motor é muito fiável, o automóvel tem um chassi muito bom, é daqueles, como se costuma dizer na geria automobilística, eu aponto para ali e ele está lá. E é um automóvel que, embora sendo normal, também nos dá muito prazer conduzir, para já porque tem uma amplitude visual muito grande, depois é um cupê. é uma carroceria muito equilibrada e responde quando nós queremos, quando nós puxamos por ele, ele responde, ele está lá. Eu devo confessar que, em algumas circunstâncias, eu sou vaidoso. E então também tenho vaidade quando saio com um automóvel clássico que eu gosto. Eu não escondo isso. Mas eu não tenho os automóveis por vaidade. Eu tenho os automóveis porque gosto deles, porque, porque me magoa ver uma tecnologia do passado desaparecer, ser abandonada e levemente ir morrendo, vai desaparecendo. Isso choca-me. Primeiro eu gosto de os conduzir, sinto-me bem lá dentro. Pois gosto de os mostrar. Eu gosto de mostrar os automóveis. E quando alguém se a beira do carro e me faz uma pergunta qualquer, eu sou um livro aberto. Digo-lhe, olha, o carro é isto, foi assim, foi assado, conto-lhe a história toda do automóvel. E inclusivamente de quer entrar. <risos> eu convido, quer entrar, quero dar uma volta. É assim que procedo. Nós recebemos aqui pessoas que não conhecemos, que nos pedem para ver os automóveis porque alguém lhes disse. E nós escancaramos as portas, estamos à vontade com as pessoas, porque eh, o sentimento dessas pessoas foi aquele que eu também já tive quando comecei a gostar dos automóveis. Também gostava de ver os automóveis dos outros. Então, eh, nesta perspectiva, nós devemos ser sensíveis também perante os outros. Porque também sei que quando passa um automóvel clássico, toda a gente gosta de ver, excepcionalmente aparece alguém que não tem, não demonstra qualquer interesse pelo automóvel e portanto isso também é um elemento de satisfação para, para mim porque o público também tem a oportunidade de ver.